Suas gemas mais baratas com segurança e rapidez no portal dos créditos. Use o cupom de desconto Gordinho Clash e compre com o melhor preço do Brasil. Acesse portaldoscreditos.com.br. E, hey, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho, mais um vídeo da nossa série de vídeos iniciando no Clash Royale com um, praticamente um presente para mim aqui. Eu deixei vários baús para eu poder abrir com vocês. Pra ver se vocês me dão alguma sorte pra conseguir mais cartas épicas. Afinal de contas, até agora a gente não tem nem a possibilidade de conseguir nenhuma carta lendária, né? A gente vai começar a ter chances de cartas lendárias a partir aqui, ó, vamos ver. Cara, eu nem sabia, é só a partir da Arena 4, a partir aqui de 1.100 troféus, que a gente vai conseguir começar a... a... a... Talvez 0,1% de chance de conseguir essa carta lendária. Uma coisa que eu já queria deixar claro e uma coisa que pode passar batida para muitos de vocês. Mas quem está assistindo essa série aqui provavelmente é alguém que está começando agora. Então talvez você não entenda. Mas o seu deck galera, eu queria deixar claro como eu falei das cartas épicas. Eu queria deixar claro o seguinte. Um deck para ser bom, ele não precisa ter cartas mais raras do que outras. Ele precisa ter sinergia, ele precisa funcionar de uma maneira eficiente. Eu coloquei um vídeo há um tempo atrás que chama-se Como Criar um Bom Deck, e lá tem várias dicas interessantes, se você quiser assistir vai estar aqui nos cards do YouTube para você clicar e assistir, eu recomendo pra caramba, é um vídeo muito bom, beleza? Então não quer dizer que se eu conseguir aqui cartas raras eu vou colocar ao invés das cartas comuns, porque talvez as cartas raras são melhores, não! Só que tem que ter uma sinergia, então se o bebê dragão funciona bem com esse deck, eu vou colocar ele no lugar de alguma carta comum, alguma carta rara. Mas se ele não funcionasse mais, eu vou colocar ele, eu vou colocar uma carta comum talvez no lugar dele, por exemplo, tá? Não tem necessidade de se preocupar com isso. Bom, como vocês viram aqui, eu tô com 120 troféus, por quê? Porque eu fiz algumas batalhas para conseguir os outros baús, né? E consegui até então aqui, ó... Quatro vitórias, quatro vitórias de 3 a 0. Na verdade, de três coroas, não de 3 a 0 necessariamente. Então vamos abrir aqui o nosso baú grátis. como ver que a gente consegue. Se a gente consegue alguma carta nova, vocês viram ali o em Goblin Lanceiro, é, que é uma carta nova, mas eu não vou utilizar. Mais um nível de bombardeiro. Talvez seja interessante. Mais um Goblin Lanceiro. Dá pra colocar até mais um nível, se não me engano. Beleza, mais um de três de ouro, mais duas gemas. Mais um Goblin, tá vindo bastante Goblin, mais um Cavaleiro, vamos lá, e mais um Bombardeiro. Beleza, vamos abrir aqui nossos baús de prata. Bom, a gente não tá esperando muita corrida desses baús, tá? Então, é só pra gente conseguir, tudo que a gente conseguir, conseguir juntos aqui, literalmente pra vocês verem realmente a progressão da vida, tá? É lógico que eu vou estar tá jogando é, quando eu não estiver gravando, porque vai chegar um momento que se eu não jogar eu nunca vou progredir, mas não tem problema, né? Então, só pra esse início, principalmente, a gente poder progredir totalmente juntos. Tá vendo Goblin pra caramba, mais uma Arqueirinha Mais um nível de Arqueira se eu quiser colocar Mais 51 de ouro, agora sim Baúzinho de, de ouro Que vai vir uma cartinha rara, o que é legal E uma, mais uma bolinha de fogo Mas a gente não usa, então não tem problema Uma, uma baú da Coroa, então é, Duas geminhas, beleza Olha, Valkyria desbloqueada tá? aí uma carta que pode ser interessante pra nossa, nosso deck Com certeza, viu Vamos ver, nossa, veio bastante carta aqui Ok, então temos aqui a Valkyria desbloqueada e a Valkyria com certeza pode ser interessante pra esse deck. Por quê? Porque ela é uma carta que controla outras cartas de, pequena, de pequeno porte, Tipo Goblin, Goblin Lanceiro, Esqueleto e por aí vai. Só que ela tá no nível 1. Eu tô usando Mini Peca no nível 1 pra cuidar de tropas grandes. E quem tá fazendo o papel de cuidar de tropas pequenas? Ou é a Flecha, ou o Bombardeiro, ou o Bebê Dragão. Se eu colocar a Valkyria no lugar do meu Cavaleiro meu deck vai subir para 3.8 de custo, que já é um custo muito grande. Então eu acho que eu vou manter o meu cavaleiro, pelo menos até que seja mais eficiente. Usar a Valkyria do que o cavaleiro. Até agora eu não acho que vai ser interessante, porque eu já tenho muita coisa para colocar no lugar é, que vai, vai cumprir o papel da Valkyria, que no caso aqui é o Bombardeiro, por exemplo. Que são, é, são uma, é uma carta mais fraca, mas eu tenho ela no nível 3 já, porque a gente conseguiu bastante. E além disso, vamos colocar aqui mais um nível da Arqueira. E além disso, ele não ataca tropas aéreas, só que a Valkyrie também não. Então para lidar com tropas aéreas eu tenho aqui só o Bebê Dragão, a Mosqueteira e a Flecha. Ah não, tem a Arqueira também. Então eu acho que é mais interessante a gente manter nosso Bombardeiro com o Cavaleiro. Além do que eu vou manter o meu custo de Elixir menor aqui também. Então vamos lá, vamos tentar fazer algumas batalhas aqui. Deixa eu só ver se não tá com som, né? Porque a gente não vai precisar do som aqui agora. Então vamos lá, vamos fazer algumas batalhas agora contra um nível 3. A gente é nível 2, o cara tem 120 troféus e vamos ver o que a gente consegue. Então vamos lá, vou jogar aqui, talvez... Nossa, não. Ferrouz. Eu tenho que lidar com aquela Valkyria e com aquele... Com aquele gigante. Então eu vou colocar aqui, você aqui. E colocar aqui o bombardeirinho. Nossa, mano, o cara lidou fudido comigo ali. Me ferrei. Beleza, calma. O jogo só termina quando acaba, né não? Então, muita calma nessa hora. Realmente o cara jogou bem ali agora. Jogou muito bem. Mas eu tava bem limitado ali. O que, que eu poderia fazer também, né? Então, beleza. Vamos lá. Ele tá jogando uma carta atrás da outra. Que é um erro. Não faça isso. economize seu elixir. Jogue com mais calma. Porque... Você jogar uma carta atrás da outra, você. Fala, ah, eu tô ganhando pra jogar uma carta aqui agora. Não, calma, espera, vê o que o cara tá fazendo. Ó, joga aqui no contra-ataque. Aproveitei a minha mosqueteira e coloquei ali o gigante na frente dela. Agora eu vou jogar uma carta que ele não espera, que é o Bebê Dragão, que vai lidar, tá vendo? Ó, lidou muito bem ali com, com o Goblin, lidou muito bem com a valquíria E agora eu vou fazer um contra-ataque efetivo aqui, ó. Vou colocar o Cavaleiro pra defender o Príncipe, que foi a carta lendária que ele conseguiu. E eu consegui já empatar o jogo, galera, ó. Já consegui Nossa, não, errei a flecha. Merda, errei a flecha pesado, o cara tá focando nas três coroas, então eu vou ter que focar nas três também, tá? Então eu vou ter que defender, porque como ele vai ficar focando nessas três coroas, eu tenho que aproveitar disso pra usar no contra-ataque. Eu tenho que tomar muito cuidado na hora que ele vir com o gigante, aí vai... Mano, para, cara, cala sua boca. Aí vai ser complicado, velho, então eu vou colocar o gigante como defesa até agora, eu já tenho que preparar pra quando ele vir com o gigante dele. Então vamos lá, Essas, essa mosqueteira vai ficar focada no meu gigante, enquanto isso eu coloco a minha arqueira, os goblins também vão ficar focados no meu gigante, eu vou colocar minha arqueira, vou colocar meu cavaleiro, vou colocar o bebê Drags. e agora sim eu estou preparando um bom contra-ataque, mas eu tenho que manter, agora sim meu gigante, agora vai, agora eu vou atacar. nossa, boa, boa, ele jogou bem, jogou bem porque... Eu tenho que bater mais do que ele aqui agora. No caso, é questão de tempo. Mano do céu. Vai, meu gigante, vai, meu gigante, vai, meu gigante. Boa. Foi questão de tempo aqui agora. Eu fiquei meio perdido na hora de narrar, porque foi uma questão... Tipo assim, foi por pouco que eu ganhei, tá? Por que ele perdeu, basicamente? Ele perdeu porque não soube jogar, jogou precipitadamente, ficou jogando uma carta atrás da outra Não jogou as cartas no local correto, aquele príncipe por exemplo, ele não deveria ter simplesmente colocado ele E eu percebi que o príncipe, eu ainda não tinha jogado contra alguém com o príncipe E eu percebi que o príncipe tá sendo uma carta difícil para eu lidar Tá sendo uma carta que eu não tô tendo o que usar contra ele né? E tipo assim, se eu colocar uma arqueira para servir de dano pro príncipe e eu tô me ferrando. Então talvez aqui, no caso, pra servir de, de escudo, pra servir de tipo assim, ah, o Príncipe perder aquele impulso dele, o Goblin Lanceiro seria uma alternativa melhor. Porque são só dois de custo. São três Goblins e ele ficaria mais tempo. Então talvez aqui seria melhor eu upar esses meus Goblins Lanceiros aqui, ó. Eles são muito bons no início, principalmente. Então eu vou ter ele no mesmo nível da arqueira. Ou não, na verdade eu botei ele no nível 4. Eu acho que eu vou até pegar nível, nível 3, se não me engano. Quase, olha só. Beleza, eu acho que eu vou colocar o Goblin Lanceiro. Vai ser uma alternativa melhor pra quando eu batalhar contra alguém que tenha príncipe. Do que as próprias arqueiras. Então, eu vou com certeza acho que foi uma alternativa interessante. Agora eu tô jogando contra um contra um brasileiro, provavelmente, o Luzinho do clã de Princes. Inclusive, o cara já tem até clã. Né, que o clã você pode acessar a partir do nível 3, eu ainda não tô no nível 3, então eu não posso ter um clã, mas a partir do momento que você possa ter um clã, eu com certeza recomendo pra caramba de você entrar em um clã, porque é, a mecânica de você poder pedir é, cartas é, é tipo assim essencial pra você que tá começando, tá pessoal? Então você precisa, você precisa de um clã, na verdade, não é nenhuma recomendação, é uma necessidade do Clash Royale caso você queira progredir rápido no jogo, ok? Então agora sim, ele vai vir com bola de fogo, gastou todo elixir e vamos lá, nossa o bebê dragão poderia ter sido o, o tanque dessa situação, mas não foi, mas estamos com o bebê dragão, além do bebê dragão, estamos com, com a mosqueteira batendo lá, então vamos só defender esse mini pack aqui, vai, beleza, estamos de boa, calma. Agora eu vou colocar o meu GG, meu gigante aqui na frente, beleza. E agora sim eu vou preparar o meu contra-ataque. Vou esperar aqui para colocar meus Goblins Lanceiros, eu não tô com pressa. Olha, se ele colocou esse Exército de Esqueletos muito errado, porque eu tava exatamente com uma carta que rebenta o Exército de Esqueletos, que é o Bombardeiro. Ele deveria ter colocado qualquer coisa aérea, ele deveria ter colocado ali o Cavaleiro para matar... Pra matar aquele meu bombardeiro. E agora eu vou focar nas três coroas aqui. Vamos ver, vamos ver. Eu vou focar nas três coroas. Coloco o Mini P.E.K.K.A. que é uma tropa terrestre. E o Bebê Dragão que é uma tropa aérea. Então o cara vai ficar totalmente perdido. Não vai saber o que fazer. Mais três coroas pra gente. Até agora, invictos Não perdemos nenhuma, lógico. Eu jogadores experientes um jogador experiente. Jogando contra jogadores que estão no início. Então é até, de certa forma, injusto. Beleza, então conseguimos mais uma vitória de três coroas. Mais um baú de ouro pra gente é, abrir. E vamos só pra mais uma, talvez... Como eu disse, eu posso perder... Olha só, o cara é nível 2 também, tem 181 troféus, então o cara já tá no nível alto. Eu posso perder também, pessoal. Eu quero me manter invicto até onde eu conseguir. Não quer dizer que eu vá conseguir, tá? Então vamos ver até quando a gente consegue. E eu quero saber até quando vocês já conseguiram. Se vocês já conseguiram. Quando vocês iniciaram, vocês penaram muito. Vocês precisavam de uma ajuda. E tipo a que eu tô dando, por exemplo, aqui no vídeo de hoje. Nos vídeos da série, na verdade, né? Nossa cara, isso agora me, me pegou desprevenido, viu? Beleza. Sobrou só a mosqueteira. Mas ele jogou bem. Com certeza ele é um jogador um pouco mais ou inteligente ou experiente do que os estava batalhando até agora. Vou ter que juntar Elixir para preparar o meu ataque com o meu gigante. Beleza, nossa, ele gastou dois de elixir ali para o meu cavaleiro não bater na torre, mas eu não sei se foi o, o, o ideal. Com certeza, aquele Goblin que ele lançou ali, seria mais interessante de ter sido utilizado, colocado no meio, que talvez os Goblins permanecessem vivos, com certeza, na verdade. Agora sim, meu combo de gigante. Vou colocar a minha tropa aérea, que vai, com certeza, me ajudar bastante. Vou colocar o meu Bombardeiro para lidar com o exército de esqueleto. Vou preparar as minhas flechas. Na verdade, vou colocar aqui meu minipeca para dar um dano razoável. Ah, eu deveria ter segurado as flechas, na verdade. Deveria ter segurado as flechas. Ok. Ó, deveria ter segurado as flechas para poder ter dado mais dano na torre dele. Não consegui dar dano exatamente porque eu fiquei com muito. Ele ficou com muita tropa defensiva ali do outro lado, ali atrás da torre dele. Se eu tivesse jogado as flechas, meu gigante teria chegado lá. Aí sim seria sido bom Beleza, beleza Calma, muita calma Opa, Beleza, dobro de lixeira agora sim Vamos tentar fazer um combo mais eficiente Vamos lá, gigante Vou colocar o cavaleiro aqui Só até ter um tempo Pra trabalhar isso daqui Ok Agora tá com um combo legal Bem legal Nossa, bola de fogo excepcional Muito bom mesmo Eu Vou ter que jogar na defesa Depois dessa bola de fogo Vou ter que segurar o contra-ataque dele depois dessa bola de fogo. Porque realmente ela arrebenta, arrebentou as minhas estruturas. Digamos assim. Vou ter que colocar um gigante defensivo pra servir de alvo, tá? Esse gigante defensivo que eu falo é pra ele ser, ser o alvo das tropas e não a minha torre. Afinal de contas, tá acabando e quem conseguir derrubar uma torre ganha. Então, pro meu gigante não ser o alvo das torres, eu vou... Eu vou colocar ele para ser o alvo das tropas. Entendeu? Vamos lá, flechada. Ok. Vamos lá, mais um gigante defensivo. Tá Por exemplo, essa mosqueteira focou exatamente. Nossa, mano, o cara veio com o exército de esqueletos. Vai, bebê, vai, bebê. Nossa, eu vou perder. Eu vou, perder. vou colocar aqui defensivo, vai. Segura, segura, segura, segura, segura, segura. Vamos, Calma, calma, calma. Como ele é não tem nada aqui, eu acho. Ah, ele tem a bola de... bola de fogo, né? Tem que ficar preocupado com essa bola de fogo, na verdade. É, mais uma bola de fogo. Ele gastou errado ali, viu, velho? Ele deveria ter se preocupado com a defesa e não com o ataque aqui agora. Ó, porque agora ele tomou um contra-ataque muito forte e vai perder por um erro... Um erro infantil do cara, velho. Esse erro, galera. Então, o um erro dele vai servir de, de, de lição pra vocês. Um erro muito infantil fez ele perder. Por quê? Ele realmente tinha bola de fogo e eu tava com pouca vida na minha torre. Ele não sabia, primeiro, a quantidade de dano que a bola de fogo exerce. Então, ele não sabia se aquela bola de fogo iria ou não destruir a torre. Ele jogou na sorte. Então, uma bola de fogo, provavelmente nível 1, nível 2, no início, com uma carta rara, ela vai dar aqui, ó. Vamos só... Vamos só dar uma olhada nela ela vai dar aqui 130 de dano na torre apenas então ele só destruiria minha torre se, ele tivesse ali com, se ela tivesse ali com 100, 130, por aí né? porque a bola de torre do nível 2 ela vai dar 100, 143 só de dano aumenta só 13 de dano na torre então exatamente o que ele deveria ter feito segurar aquela bola, bola, bola de fogo como ela não iria destruir minha torre então ele segura ele sabia que eu, eu já tinha colocado meu gigante ele já sabia que eu estava preparando um contra-ataque na verdade um ataque então ele deveria ter esperado, ele deveria ter esperado, é, acabado com o meu ataque E depois de acabar com o meu ataque, ele fazer o ataque dele E mesmo que ele não tivesse conseguido dar muito dano Talvez tivesse feito um combo do ataque dele com uma bola de fogo Porque eu iria defender alguma coisa Então aquela tropa que eu tivesse usado pra defender Provavelmente ficaria perto da minha torre E consequentemente, depois disso, ele poderia jogar a bola de fogo Acertando as minhas tropas e a minha torre Teria dado uma função dupla para a bola de fogo e teria acertado as duas tropas, talvez matado a minha tropa, feito o ataque dele ser mais efetivo. Então, com certeza, ele perdeu por infantilidade, por ter pressa na hora de ganhar, não saber né, quanto de dano a bola de fogo dele iria dar. Realmente, eu fiquei quase... Per... eu estava considerando que eu iria perder. Porque se ele tivesse tido a maturidade de esperar matar o meu gigante, matar as minhas tropas, então ele fez praticamente a partida inteira, né? Não é à toa que ele estava ganhando de mim. É, ele, teve, ele deveria ter esperado, deveria ter matado as minhas tropas pra depois... Fazer um contra-ataque e jogar a bola de fogo. E se talvez nem iria precisar de utilizar a bola de fogo. Só o contra-ataque mesmo com a mosqueteira dele ali. Enfim, perdeu por infantilidade. Fica aqui a lição para vocês. Tenham calma, joguem na estratégia. Até então não tem nada, praticamente nada, além de feitiços que possam atacar a sua torre diretamente. Então, mesmo que você esteja ali com pouca vida, igual eu fiquei no fim daquele ataque. Na, na sua torre, mesmo que você esteja com pouca vida ali, você tem que ter calma, porque o seu oponente não vai conseguir quebrar a sua torre, por exemplo, com o mineiro lá na frente, você vai ter que ficar preocupado com o mineiro, porque se o cara coloca o mineiro ali numa torre de 400 de vida, você... Praticamente vai perder a torre Então você tem que ter calma Você tem que entender as cartas do seu adversário Saber que por exemplo ele não tem o mineiro Saber que por exemplo a bola de fogo dele não vai ser o suficiente Para tirar ali os 400 e pouco de vida Não, na verdade 299 de vida Que ele comia a torre, por exemplo Então é isso, espero que vocês tenham gostado Dessa vez com certeza durante as batalhas Foram surgindo várias dicas que eu fui dando aqui para vocês Com certeza esse vídeo aqui Vai ajudar a quem está iniciando agora E mais um vídeo que nós mantemos A nossa... Invencibilidade. Conseguimos manter a nossa invencibilidade, o que é excepcional. Dessa vez agora, eu provavelmente vou continuar aqui as vitórias, no background, né, sem gravar o vídeo, e vou pegar o nível 3 para o próximo vídeo. No próximo vídeo, então, a gente vai chegar aqui no nível 3, a, a gente vai desbloquear a próxima arena com um 400, então o que, que eu vou fazer? Eu vou jogar até pegar o nível 3, e vou jogar até ficar perto de chegar na arena aqui do Fosso dos Ossos, tá? que é a arena 2. Porque eu quero entrar nessa arena junto com vocês pra gente ver a diferença que era. Os decks que a gente estava enfrentando até agora, a partir do momento que a gente troca de arena, os decks que a gente vai começar a enfrentar. Porque muda completamente, afinal de contas a gente vai ter disponível aqui servos, a gente vai ter disponível aqui é, torre de bombas e tudo que é de esqueleto praticamente é desbloqueado na arena 2. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, se eu te ajudei de alguma maneira, você deixar o seu like, se inscrever no canal... Caso você ainda não seja inscrito, te garanto que você não vai se arrepender. Falou um grande abraço do gordinho. Ah, antes que eu me esqueça, assista os primeiros episódios da série. Não se esqueça de fazer um acompanhamento. Essa série vai sair semanalmente aqui no canal. Deixe aqui nos comentários o feedback. O que vocês querem saber, o que vocês acham que é mais importante. Se vocês querem esse formato, se vocês querem que eu já prepare alguma coisa antes dos vídeos. Enfim, a gente tá construindo a série juntos e eu vou precisar da ajuda de vocês para saber qual formato que vocês preferem, ok? Então é isso. Agora sim me de vocês. Finalmente, <risos> ou não, né? <risos> Fala um grande abraço do Gordinho e até a próxima!